Há pouco tempo eu fiz um vídeo sobre Sapiens, vou colocar o link para ele aqui nos cards e na descrição, que é muito legal, eu gostei bastante do livro, mas eu tive certas reservas, você vai ver lá no, no outro vídeo, reservas que eu não tive com o de primatas a astronautas do Leonard Milodno, que eu não sei se é assim que pronuncia, Leonard Milodno, Milodno, Milodnau, é, a jornada do homem em busca do conhecimento o problema do outro é que ele meio que, te, meio que força um viés um pouco um, um pouco sobrenatural vê lá o vídeo esse aqui ele já é uma coisa um pouco mais realista vamos dizer assim mas pé no chão ele não viaja muito numa agenda pessoal do cara de convencer que a gente tem algo sobrenatural porque é uma coisa que não dá para se medir, e e como não dá para medir, é muito pessoal. É, aqui ele vai te dar mais instrumento para entender como que a gente desenvolveu a nossa curiosidade, a nossa forma de ver o mundo, como que a ciência foi nascendo ou sendo descoberta. É, alguns gostam de dizer que a ciência é uma descoberta, não é uma criação humana. É o próximo livro que eu vou ler. O começo dele, assim, os primeiros 50%, 45%, 50% dele... É muito legal porque é uma viagem pela é, Aristóteles é, antes de Aristóteles como é que foram as primeiras é, aglomerações humanas é, antes mesmo do seu Homo Sapiens ele, ele pega um pouco aqui de é, Neandertal é, Homo Erectus e hum, isso é muito legal é muito legal e o viés que eu falei que ele tem é um, um viés eu fico balançando o livro não funciona né o viés que ele tem é o seguinte, é, são mais ou menos três pontos que ele coloca. O primeiro ponto é que a gente erra. Criar visões do mundo válidas é criar um monte de ideia inválida, né, incorreta, do, do mundo. Então, num dado momento, a gente pensou assim, ah, o mundo é Todo mundo é feito de terra, fogo, água e ar. E coração? Bom, isso não. De é, certa forma, né, tinha o coração. Não se falava nisso, mas tinha a alma. Né? Então seria o coração. Com o tempo, isso foi sendo questionado, mas com muito tempo, isso é uma segunda parte interessante desse livro. Como a gente realmente vem acelerando, porque muita gente discute isso, não, está tudo igual, a gente está só avançando tecnologicamente cara Aristóteles quando vê com a ideia dele de terra, fogo, água e ar, essa essa ideia durou quase dois mil anos dois mil anos e as pessoas tinham dificuldade em falar até em velocidade no século XIV que é outra coisa muito legal nesse livro como você, você percebe como é, um monte de coisa que é óbvia para gente hoje foi descoberta há muito pouco tempo muito pouco tempo tudo bem, século XIV não parece tão pouco tempo assim, mas mesmo conforme ele vai avançando, a gente vai chegando no século XVII, XVIII, a gente teria no século XVII tem Newton, que foi um grande avanço. Newton só veio a ser questionado realmente lá para o final do século XIX, né, com Einstein, né, e com Bohr, e Born, etc. E Heisenberg, Schrodinger. Né? Mas a gente foi avançando... E percebendo que coisas do passado, hoje você olha, é ridículo. Então, é, essa é outra coisa muito legal desse livro, que você percebe como a gente é, avançou cada vez mais rápido. E a ciência pode parecer uma coisa assim meio perfeita, mas ela também está limitada pelos nossos defeitos humanos. A gente se agarra às nossas ideias, mesmo sendo um cientista, você se agarra às suas ideias. Quando ele vai chegando do meio para frente, dos 50% para frente, é, ele vai chegando no, nos tempos atuais e começa a ficar uma coisa assim meio mais arrastada, talvez, porque a gente sabe muito mais dos tempos atuais do que a gente sabia, obviamente, do século 14, 13, 11, 10, etc. Então, fica um pouco arrastado, talvez, fica um pouquinho para mim, mas também eu gosto muito de ciência, eu sempre conheço melhor um pouco essa história da ciência dos últimos dois séculos, fica fico um pouco repetitivo. Mas mesmo para quem conhece bem, você vai... É, é, tem um, um foco de, que ele dá, um pouco do viés dele pode ser um pouco diferente do que você está acostumado ou acostumada a pensar. E tem algumas informações vezes, interessantes. O que mais me chamou a atenção foi o impacto das nossas... Nessa, sociedade que a gente vive hoje né que é muito mais conectada de um lado a gente tem muito mais cientista trabalhando junto muito mais pessoas trabalhando junto juntas em, em torno de uma ideia. mas ao mesmo tempo a gente fica muito mais vulnerável aos conflitos que existem entre países então ele fala da segunda guerra mundial aqui é e como isso impactou no desenvolvimento da ciência é bem interessante essa parte faz pensar é, em algumas coisas de, de como a gente perde tempo precioso com coisas que, não, que a gente deveria ter ultrapassado já. E aí eu volto ao começo do livro, cara, que é, é todo mundo igual. A gente tem que parar com essa coisa que já está feio de achar que tem um monte de raça humana. Né? A gente é muito parecido. Quando você começa a olhar os problemas do Brasil, os problemas de outros, outros países... Você vê que tem uma pequena diferença aqui o ali, mas inessência, corrupção, é, egoísmo, egocentrismo, individualismo, é, puxar tudo para você. Você não é o universo, a gente tem essa coisa de puxar tudo para a gente, a ciência é um instrumento para você puxar para fora de você e ver de uma forma mais universal é, o, o que você está questionando. Enfim... Cara, o é, um livro vale muito a pena, mesmo esse finalzinho aqui, que acaba ficando, não é tão longo assim. Ele tem um, um, ele tem um, um, um bom pedaço aqui, que é referências bibliográficas, etc., que é legal também, essa parte aqui. É, e essa parte que ele fica um pouquinho mais chato, é daqui, mais ou menos. Além dos Sentidos Humanos, a parte 3. Essa partezinha aqui, que é mais contemporânea, é um pouco mais é, arrastadinha, você vê que é pouco, cara. É o quê? 259 até 362, 100 páginas, né? Então é isso, cara, vale muito a pena, mais a pena do que o Sapiens, na minha opinião, mas leia Sapiens também, mas se não for ler os dois, for ler só um, leia só esse, e depois eu vou comentar é, o outro que eu vou ler sobre a história da ciência, depois eu conto, tá? Gostou do vídeo, dá like, por favor. Não gostou, Dislike, né, porque é um direito seu, e explica que você não gostou. E tá curtindo o canal, não é o primeiro vídeo que você vê no canal, assina que ajuda bastante a gente saber... É, até que ponto as pessoas estão gostando ou não E também ajuda a divulgar o canal É isso, um abração, tchau tchau ah, pô. Ah, pô. Alguém pode pensar que pedra é feito de terra Caralho. E aí, não lembro mais nada que eu estava falando Já começa que eu fico meio tímido Porque as pessoas... Putz, vai acabar a bateria Vamos terminar rápido, antes que acabe a bateria, ele vai desligar tudo, não vou saber que terminou a bateria.